Eita, velho, foi o tempo que eu não solicitei o negócio da placa, né? Que eu ser tão bom ter a placa do 100 mil inscritos aqui já faz... Faz muito tempo, né? Que eu... Aê! Mentira, já foi! foi. Aê! Consegui o 100 mil inscritos, foi em maio, nós já tá em setembro, velho. Oxi, por que é eu ainda não solicitei, né? Não, acho que eu vou solicitar agora. Né? Acho que não tem problema. Eita... Eu sabia que isso ia acontecer comigo. É, né? Ter um canal de BN10 é complicado. Ai, ai. Direito a parar, não deixa. de solicitar a placa. Complicado. E agora, o que eu faço? Cara, a única solução que eu vejo pra isso é só apagar os vídeos das antigas e eu acho que dá pra fazer os remakes, né? Que tem uma galerinha nova que não viu o vídeo das antigas. Então é, faz sentido, é, acho que eu vou fazer isso, acho que é uma boa ideia. Então, que comece a semana do Remake. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei para vocês como seria se os 10 aliens originais do Ben 10 clássico fossem Pokémon. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! começando pelo primeiríssimo, ou seja o chama, ele seria tipo fogo e rocha, não precisa nem explicar ele nem se si já é auto-explicativo, mas como habilidades ele teria o blaze, o flash fire, por causa que as duas habilidades combinam bastante com ele, não né? o blaze aumenta o poder de fogo e o flash fire absorve o fogo, já como uma habilidade rara né, a radiant ele teria aí o desolate land, que é uma habilidade bastante útil para ele, por causa que evapora a água, isso é útil por causa que como ele é fogo e rocha, ele leva x4 da água ele perde para água, aí você fala, ah, mas o chama ele não perde pra água não Realmente, ele pode sobreviver na água Ele tem respiração subaquática Ele pode usar, mesmo que por baixas quantidades Ele pode usar um pouco do fogo dele debaixo da água Então realmente ele fica de boa na água O que ele perderia aqui seria pra concursividade Ou seja, pro impacto da água Mas não pra água em si, que sabe que ele pode resistir Mas com essa habilidade ele poderia ser Completamente imune à água Já que ele iria evaporar Coisa que ele já fez na série, no episódio de não beber da água Ele na forma de beber conseguiu evaporar Toda uma água mágica, então faz bastante sentido ele tem essa habilidade. Como os movimentos, ele teria aí o Flametor, óbvio, né? Tipo, lança chamas, ele faz isso na série. Também teremos aí o Power Gen, que seria uma referência ao fato dele ter aquela geocinese limitada, entendeu? Seria referente a isso. O Blast Burn, que seria referente à supernova que ele faz, toda aquela explosão assim com fogo, né? E também teremos aí o Sunny Day de ensolarado que ele poderia fazer, né? Tipo, iluminar todo um campo assim, usando o seu fogo. E aí também os status dele, né? Como a HP 80, Ataque 60, defesa 100, special ataque 120, special defesa 85 e ah, como velocidade 80. Besta, ele seria tipo normal como habilidade. Ele teria o anticipation e veja essa cena aqui que você vai concordar comigo que faz sentido o Besta ter uma habilidade chamada antecipação. E como o Raiden Abilish, ele teria o Intimidate, que eu acho que faz sentido, né? Ele ia é ser um cachorrão, assim, ele intimida. Como movimentos, ele teria primeiramente o Slash, né? para ser um Stab aí do tipo normal. Também teremos aí o Crunch, é uma mordida. O bicho tem um dentão, assim, dá pra ele dar uma mordida braba. Também temos o Aero Ace. Por mais que seja um movimento do tipo voador, mas isso serviria, assim, para dar super efetivo em tipo lutador, que tem vantagem quando é o tipo normal. E também temos o Roar, que é rugido, o bicho dá rugido. Como status, temos aí o HP 9. 90, ataque 95, defesa 90. Né? Tem que ser uma defesa boa por causa que uma torre, zona caiu em cima dele. Ele conseguiu resistir. Então ele, ele tem que ter uma defesa boa. uma Special Attack 30, né? Porque ele não é um alien special nem nada. Special defesa 60 e a velocidade boa, né? sem diamante. Galera, eu tenho uma vergonha ali. Tão grande do vídeo original Por causa do vídeo original Eu falei que o Diamante é feito de Tadenita E por isso ele seria do tipo metal Mas ele não é feito de Tadenita Meu Deus, eu era muito retardado naquela época Ainda sou hoje em dia, eu sou Mas naquela época eu era mais O Diamante, é, no Ben 10, ele é feito de... Ele é feito tá de adamantita. Tá Diamante tá denito, é consciente, sou feito do metal mais raro existente. Cara, eu sou muito burro. Todo mundo já sabia. Enfim, brincadeiras à parte, erros à parte né Porque é raio humano, agora não corrigir o erro É burrice E como hoje em dia eu sei que o diamante ele não serviço baseado em silício Eu coloquei para o tipo dele ser o tipo rocha E como habilidade ele teria o Clear Board Que faz sentido com ele, né? Por causa que é corpo brilhante Ele tem o um corpo que pode brilhar Por causa da estrutura corporal dele e tudo mais E também como raio de habilidade teria o Sturge Que faz com que ele não seja derrotado por Hit Kill Como movimentos ele terá o Diamond Storm Que é tipo um ataque que tem diamante no nome Então já combina com ele também porque isso poderia ser representado como aqueles projetos que ele dispara, né? Tipo, ah, tempestade de é diamante, entendeu? Dá pra representar Como isso. saker Sword, por causa que É espada, o diamante pode fazer uma espada Assim com a mão dele, ele até se por ter aquela espada zona dele. O king Shield Shield é o quê? Escudo. Poderia Ser o Protection. O king Shield É por causa que King é rei. E o diamante Ele tem essa imponência toda, assim Ele foi o cara que reviveu os, os Petro Sapiens e tudo mais, ele tem uma imponência, assim Entendeu? Eu acho que king Shield é um Movimento que pelo nome combina bastante com o diamante também teremos aí o Rock Polish, que eu acredito que o diamante poderia polir se limpar para aumentar a velocidade dele O HP dele tá 80 O ataque tá alto, né? 135 Defesa 100 Special attack 65 O special defesa 90, né? Faz ter do diamante uma defesa assim, né? Que é o diamante, é, uma... é bastante tanque E como speed temos 70 Vamos para o meu querido XLR8 Ele seria aí tipo dragão e normal, não metal Como habilidade, ele teria o kick fit é rápidos então, os pés dele são rápidos, ele tem as rodinhas ali E como um habilidade, teria aí o speed Speed Boost, praise nem explicar. Que né, já tá na carta. E como movimento, seria o Dragon Claw, Pra ser um stab para ele lá, né, tipo dragão. extreme speed. Não precisa explicar. Thunder Punch, esse aí precisa explicar, né, por causa que, tipo, por que um movimento elétrico, um soco elétrico? Por causa que nas HQs é mostrado que o XLR8 pode fazer meio que um, um, um soco, assim, com explosão de eletricidade estática e como essa HQ da Talenígena XLR8, ela é Canon, tá ligado? Tipo, você pode considerar esse feito do XLR8 para original, então a gente conta aqui, claro, as histórias das HQs normalmente elas não são Canon, mas essa aqui, essa em específico, a gente considera assim e recover, que se recuperar, que é de pop-up, que o Chile e que nessa hora tem uma propriedade de poder se recuperar mais rápido que outras espécies. E como os estados tem maior HP 100, ataque 125, defesa 80, special ataque 40, né, que não é um alien special, um special defesa 70. E a velocidade muito alta, né? Lógico, né? Ela é um alien velocista, ficou com 200. Aperta o relógio, firma, se sobe, só vem a máquina no chão. xlr 820 massa cinzenta tipo normal eu não coloquei nele tipo psíquico pelo menos não agora se é que você me entende mas eu não queria festa mas como habilidade ele teria o adaptability que faz tudo com ele, né? Ele se adapta e como hiding ability, o analytic que ele é um cara inteligente, então ele faz análise. Como movimento teria o Metrônomo, que o Metrônomo ele faz movimentos aleatórios e o massa cinzenta, ele faz construções, né? Ele pode fazer máquinas e cada máquina que ele faz pode ter efeitos aleatórios, então combina aí com o metrônomo. Calmide, mente calma, né? O Mazenda poderia deixar sua mente calma ali e tudo mais. O celebrate por causa que o Mazenda, cara, o Mazenda é o ar em que tem dois cérebros, então ele tem um movimento que o cérebro no nome combina muito bem com ele. Minime mais por causa que ele é pequenininho. E aí você vê que o status dele tá tudo parecido, tá tudo igual, né? O HP 60, Ataque 60, tá tudo 60, só a Speed, que tá um pontinho a mais, tá 61 por causa que seria rápido ali por causa do pequeno porte dele. Quatro braços, obviamente, seria tipo lutador. E como sabemos, no mundo Pokémon, temos aí o Machamp, que tem fortes semelhanças com o quatro braços. Então, várias coisas aqui são semelhanças ao próprio Machamp, como... A habilidade aí, né? No guard, como o Raiden Ability, temos aí o Steed Fast, que ambas as habilidades que ele tem aí são referentes à imponência, à força do quatro braços também referente aí ao Machamp. Movimentos, ele teria aí o Mesh Punch. Caso que ele pode dar um golpe rápido, assim, faz tempo com quatro braços. O Close Combat também faz dentro caso que ele para dar vários golpes com os quatro braços dele. O Sonic Boom, caso que é uma referência àquele golpe sônico que ele faz, né? Bater nas mãos. O Buck Up. Que aumenta assim a força, né? Quando você é um alien físico fortão, assim faz inteiro. Com seus status, tem o HP 90, ataque. 130, defesa 80, special ataque 65, special defesa 85 e speed 100 né, porque ele é um alien rápido, ágil sim Insectoid, <risos> ele seria aí tipo inseto, porque ele é um inseto e venenoso por causa que ele espera aquelas gosmas ali, seria referência ao próprio veneno E como habilidade teria o levitation, por causa que ele voa né, seria imune aí aos movimentos do tipo terrestre Como movimento seria o Furry cut que é um movimento cortado tipo inseto o Slut Bomb, uma própria referência a esse, né? ele disparar as gosmas. O Iron Tail, a nossa tão famosa cauda de ferro. Que ele tem ali uma causa dele de ele usar e sair para cortar, né? Ele já conseguiu cortar um capô de um caminhão e tóxico, que é do veneno. Né? Ele é um alien tóxico, um alien fedorento né? E como aí os estados dele, dá uns estados assim bem mediana. Mas o insectoide ele não seria apenas essa versão, vamos dizer assim. Ele também teríamos aí a sua forma regional. Eu não sei de que região seria esse o insectoide do reboot. Comentar se ele seria um galarian Forme, ou uma Lola forma e comenta aí o que, é que você acha. Mas como ele é uma forma regional, ele perderia o tipo inseto e ganharia o tipo voador, por causa que o Insectoide do Reboot tem mais cara de voador mesmo. E a habilidade dele também mudaria, seria o Swarm, que é uma habilidade que e o inseto. Como um movimento, ele teria o X caesar, que é um outro movimento de cortar aí do tipo inseto. Ele manteria aí o Slug de Bomb, ganharia o Aero Ace, né? Pra ter um movimento brabo aí de tipo voador e manteria o Toxic. E também os stars dele seriam o mesmo. O nosso aquático, o Hippie ele teria aí tipo água e dark. Ele é um alien com o próprio nome diz aquático e também que ele é todo monstro assim, combina com o tipo dark. Como a habilidade, ele teria o Strong Jaw, né? Que combina com o próprio nome dele que eu falei, né? hip Jaws, o nome dele em inglês. E também porque é tipo Mandíbulas Fortes o quanto tem mandíbulas fortes que perfuram aço e como ele tem movimentos aí de mordida, né, o crunch e o Fission Rand então isso aí seria boostado por causa da habilidade. Combina demais com ele. Também teremos o Aquajet, por mais que ele não dispara água, mas dando na água ele poderia disparar e tudo mais. E também o Rony Klaus, por causa que ele tem garras, daria para usar assim esse movimento. Também temos aí o status dele, né, como HP 70, o ataque 120, né, o ataque bem alto, combina com ele, defesa 70, special ataque 60, ele não é um alien special, special defesa também 60, e como Speed 90, que ele é bastante errado, assim, na água é mais para pra nadar. E que tal o Ultra T. Seria tipo metal puro mesmo, você poderia até dizer por causa do vídeo original, ah, eu tipo elétrico mas ele pode fazer eletricidade, mas não é o poder central dele, entendeu? Ele pode fazer eletricidade ali, e ele é fraco a eletricidade, entendeu? É porque o tem disso, né? O Arlen pode fazer uma coisa, mas ele é fraco essa tal coisa. Então é meio controverso, mas Ultra T é fraco a eletricidade, então Colocar isso só para ele ser apenas tipo metal Como a habilidade dele teria o download, né, que faz bastante sentido com ele Só né, que ele faz, no próprio DNA dele tem implantado né, um mapa, uma planta de várias tecnologias e tudo mais E como ability também combina com ele o adaptability Como o movimento teria o steel beam, que isso faria referência ao... Raio do olho que ele dispara O Mirror Move para referência à Tecnosnets que ele tem Minimize E o auto Seria serão um referente Ao fato dele poder se moldar Se ele quer fazer Essas coisas né? Aumentar de tamanho Diminuir Entendeu? E também combina né, ele ser tipo metal e ser um metal líquido com o Meltan e o meu metal. Então, ambos são do tipo metal e eles são metal líquido. E aí temos os status dele, né? O HP 75, o ataque 65, né? não seria tão forte assim, porque o outro não é tão forte. Como defesa 60, né? Eu acho que ele seria um animais de defesa mesmo. Um special attack sim, tem que ser alto, 130, um special defesa também, né? 90. E a speed 80, né? Que vamos supor que ele vai lá e se aprimora numa moto, ele fica mais rápido a casa da moto, né? Então, é isso. E agora chegamos ao velho fantasmático. O, o fantasmático ele teria aí duas formas, assim como por exemplo o Giratina, né, Que ele tem duas formas. Porque o caso fantasmático teria a forma com capa e a forma sem capa. A forma com capa dele seria apenas tipo fantasma puro. Ele teria como habilidade o Levitate, porque ele pode levitar, né? Um poder dele. E Dark Aura como uma Raiden Ability, por causa que ele é Dark por si só. Como movimento teria o Phantom Force, porque ele é forte e é um fantasma, né? Também temos o Octolock, que é um movimento que usa tentáculos, né, um movimento que quem assistiu o, o Pokémon Journeys, né, o Pokémon que tá lançando agora, vê que esse movimento é cabuloso, né, usado pela Abi com seu Grampolock, como o Fantasma tem tentáculos fortes, movimento casa com ele. Também temos aí o Drain Punch, que seria referente àquele curto que ele dá. E o Ness plot para ele se boostar ali, né? Que é um movimento que o usuário estimula o cérebro lá pensando pensamentos ruins. Então, isso aumenta praticamente o seu special attack. Eu... Como seus status temos o hp 100, o ataque 130, né? Porque o fantasmático é forte, muita gente não sabe mais o fantasmático. É assim fortão, né? Dá um socão lá no, no zombus e tudo mais. Ele é um ar embaixo da pelona, a gente sabe disso com defesa 90, special attack 90, special defesa 80 e a velocidade também 80. Já na sua nova forma, né, forma alternativa, né, o fantasmático sem capa, ele ganharia aí um tipo secundário, que seria o tipo dark, que seria referencial, aí, quando ele sai da capa ele fica mais assustador, como movimento ele manteria o Phantom Force, mas ele ganharia o Psíquico, né? Porque o Fantasmático Ziska já demonstrou esse poder, né? De Blessedness. O Moonges Beam, Raio da Escuridão, né? Que ele, que ele usa, né? Contra o Frankenstein que foi conectado na Escuridão do Espaço, né? Então acho que combina bastante tanto o nome em si como a premissa do movimento. E o Double Team, por causa que o Fantasmático ele pode se transmutar aí né? na sua vítima, criar vários deles ali, né? Um exército de Fantasmáticos. E com os status dele, a gente vê que não muda muito, só aumenta, tipo, o ataque. Aumenta, né? Ele é mais forte A defesa diminui A Special Defesa também diminui, por quê? De fora da capa ele seria mais forte é Por isso que o ataque, o Special ataque Aumenta, mas ele seria mais frágil aí Por causa da luz do sol, né? Ele tirou a capa Ficou frágil a luz do sol e ele só seria fraco ao tipo fada. né? isso faz muito sentido, por causa que o tipo fada no mundo Pokémon, ele representa a luz. Isso combina muito com o fato do Fantasmático, ele ser fraco à luz, aí perder para o tipo fada. Cara, ficou genial isso aí. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos poké né? os 10 clássicos, como se fossem os poké Se vocês quiserem, deixar muito, muito like. Eu faço a parte 2 aí com os adicionais do clássico. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível. Seja membro, ative o sininho, falou e...